Vou eu, vou. Ah, tá. Ok, um, dois, três. Sai, sai, sai, sai. Cabo. Saiu. Sabia. Pera aí, pô. agora funciona, quer ver? Agora vai funcionar. Aí, agora vai. Três, dois, um, Fire. Agora vai. Ah, ah, tem um que Vamos cavar. Tô cavando aqui com uma picada que é quebrada. Tem mais internet, não. Oi? Tem mais que Eu tenho mais areia, deixa ver se tem mais pau pra lá em casa. Não. O sucesso que você pediu. E ô velho, meu server tá de demais. Tô, ficando, tô, começando, tô começando a ficar preocupado. Como? Era só o pessoal dos amigos, agora já tá vindo um monte de gente que eu não conheço. Porém, a, a, a, a, a sopa vai me prender. Oh, Uma é? prova, sou o Pavel, sou pra deliciosa. Tá maluco? Quem é que tá vindo aí? Quem é que tá vindo, Requião? É um brother meu, mas eu de adicionar em você. Nada, aqui assim, caí é... ele, aqui caí ele. Só os brothers. É só a gente, aí tem pólvora aqui, pronto. Oito de pólvora. Dá pra fazer, mais é mais TNT. mas não tem ele Pois Vou explodir aqui dentro da casa de Requião. Não. Isso, vai, vai, vai. Explode lá explode bem nos itens. Você duvida que eu explodo? Explode não. Duvido, Duvido. Você duvida? Aqui, ó. É só eu apertar, Duvido. Ah. Duvido. Você duvida? Então pronto. Duvido. Se é eu não tiver no server, eu explodo a casa dele. Sim, você vai destruir minha casa, Fernando. Eu destruo mesmo. Se você, não, se você não duvidar, eu destruo nessa merda. Eu não duvido, não, velho. Você ah. é maluco. Você já incendiou minha casa daquela vez? Eu acho que a gente Eu toquei fogo na casa de aí que eu, a eu já tô com a minha cara. Rafael <risos> é um maníaco incendiário. Pyro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. <risos> Porra. Ah. Boost ah. rapping. Tô foquinho. E aí, velho? É Bora minerar? Eu vou estourar ah, de a TNT naquele lugar pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, sim, tá de noite. Me dá comida aí, velho. Eu vou estourar a ter naquele lugar pra ver se eu acho alguma coisa. Me dá comida aí, aperta o botão aí. Hum, hum. Aperta o botão, aperta o botão Pô, velho, agora tá difícil esse Yeah. Porque eu iluminei tudo, né, para os mobs pararem de spawnar. Oh. Olha os um mobs aqui na nossa casa. Um Creeper e um zumbi. E uma aranha. Você quer trazer a Porra, sai do carro. Creeper! Creeper! Ele vai explodir mm -hmm. aqui, velho. Eu mm -hmm. quero sair do carro. Eu não dá para sair do carro rapa ah, vem cá véio. Ah, rapa, antes de você explodir olha a da puta pra você marcar com tocha é Aí que eu tô ajudando, atrás de você aqui ó peraí deixa eu dar uma olhada aqui ele vai me matar, vai me alguém me dá comida Não, tô... olha o outro ali ó confeito ah, é tá tá aqui vei me dá costas, pão encosta com costa é. costa com costa Eu, 10 meia? Vou... é, conta com costa vou morrer, morrer. Requiano não sabe fazer, não, velho. Passa com meu, costa, Requiano. Fica de costa pra mim. Olha o Enderman aí, ó. Presta atenção. Eu <risos> tô. Desceu. Matei! Mas também. É bom que Me dá pão aí, velho. Na Vem moral, vou aqui no lugar da TNT que tá cheio de Enderman. Peraí, peraí, peraí. Me dá pão, me dá pão, me dá pão, me dá pão. Você aí, pão? Peraí, tô indo aí. Toma pão aí, ó. Valeu. Dois pão.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 o rap de zéu da Al. au um buraco, eita peraí, aqui, não tô indo pra isso alguém desce aí com o Rafael, por favor por favor ai qual foi, o que é isso aqui? aqui, desce aqui, ó nossa, o pé fixo Olha o buracão da zona. I'm serious! lava, vou abrir pro lado agora. Diamante, mais diamante. Mais diamante. Oh, mais diamante você aqui onde diamante, cara. Aonde? Mais diamante aqui. Eu subi aqui e achei diamante redstone. Cadê, Rafael? Eu tô aqui, velho. Tô na bruxa. Deixa eu tentar voltar para o um lugar normal. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Virando a direita aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha aqui, ó.